E aí, rapa tudo numa boa. Olha, quem voltou. Uhul. Estou aqui de volta porque 2017 é o ano da mudança, é o ano da renovação, não é mesmo? Então, amigos, eu estou aqui pra falar sobre o quê? Sobre mudanças. Vocês viram que eu mudei meu cabelo e eu cortei ele porque eu não aguentava mais. Eu me uma prisão, cara. Porque, tipo, eu, não cort... eu morria de vontade de mudar o meu cabelo, mas eu não fazia porque eu tinha medo que as pessoas iam falar. As pessoas eram tão apegadas ao meu cabelo, achavam o meu cabelo tão maravilhoso que eu falei que eu me sentia na obrigação de manter o meu cabelo. eu não tinha certeza se eu não fazia alguma mudança porque eu realmente não queria. Ou era porque eu tinha medo que as pessoas iam dizer. Eu fiz um exercício que eu uso pra tudo na minha vida e eu vim ensinar pra vocês. Pega o um papel e uma caneta aí e coloca bem grande, escrito em cima, o objetivo. No meu caso, foi, né? Cortar ou não o cabelo Passa uma linha no meio dele E escreve os prós e os contras Mas nos prós você tem que colocar aquelas coisas Que vem do fundo do seu coração Tipo, cara, eu não aguento mais lavar o meu cabelo Porque eu morro toda vez que cai aquela quantidade enorme Então vai ser bom E depois você lista tudo que pode dar de merda Tipo assim, que você pode não gostar Que as pessoas podem falar merda Sei lá tudo que você acha que vai ser negativo nesse ponto. E quando eu cheguei nessa parte da minha lista, eu percebi que eu realmente não mudava nada no meu cabelo porque eu tinha medo do que as pessoas falavam. A gente tá tão acostumado a deixar de fazer as coisas por medo da reação das pessoas que a gente acaba achando que é porque a gente não quer. Mas na real, lá no fundo, a gente não faz porque a gente tem medo da opinião dos outros mas adora pregar de que não liga pra opinião de ninguém, não é mesmo? E cara, ligar pra opinião dos outros não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, eu acho até muito importante a gente ter consciência que Cara, eu não faço isso porque eu tenho medo da reação das pessoas Porque aí aos poucos a gente vai trabalhando pra se desprender de tudo isso E ser quem a gente realmente quer ser Muito importante você fazer absolutamente tudo que você gosta E se dar tempo pra acostumar com as coisas, né? Porque não é assim, cortei o cabelo, me acostumei Mudei de casa, me acostumei Mudei de cola, me acostumei Tudo requer um pouquinho de tempo Então você tem que ter paciência Comenta aqui embaixo Coisas que você nunca fez ou deixou de fazer alguma vez na vida com medo da opinião dos outros. Porque, né, a gente precisa pontuar os problemas pra conseguir resolvê-los, não é mesmo? Curte o vídeo pra conseguir alcançar o máximo de pessoas possíveis. Compartilha com seus amigos. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!